Vale lembrar que essa história não está citada na Bíblia, mas a Record resolveu produzi-la mesmo assim. Mas antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Gênesis da Record e você Fica por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita e me conta. Você acha que o castigo de Esaú foi merecido ou não? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Esaú se mostrará ser um verdadeiro vilão. E vai tirar a vida de seu pai. Mas ele não imaginava que tudo seria revelado e sua máscara cairia na frente de todos. Ele ainda vai ter o pior castigo de todos. Esaú ainda está furioso com o seu pai, porque ele deu a benção a Jacó e o mais novo ainda saiu impune de toda essa situação. Por esse motivo, ele resolve armar. Com Aquia e Ibias, um plano macabro para tirar a vida de Isaac e ele herdar tudo. Dessa forma, ele, Aquia e Ibias começam a armar todo o plano. Mas quem vai ser o responsável por tirar a vida do patriarca é Esaú. Os três se encontram. Esaú já logo pergunta se eles trouxeram o que ele pediu. Aquia vai dizer que foi difícil de conseguir, mas que eles finalmente acharam. Ibias, então, tira do seu bolso um frasco e entrega para Esaú. Aqui, então, revela que esse é o veneno mais mortífero de todo o planeta. Esaú fica encarando para o frasco com um olhar de ódio. Ebias vai dizer que ele ainda não entendeu porque é que Esaú quer tirar a vida de Isaac com um veneno. Ele disse que seria muito mais fácil com uma flechada. Esaú então vai dizer que ninguém pode desconfiar que ele é o culpado e que se fosse uma flechada, iria dar muito na cara. Ele ainda diz que com o veneno, ele não deixará rastros nenhum. Aquia vai puxar o saco de Esaú, dizendo que ele pensa em tudo. E Bias pergunta quando é que ele vai usar este veneno. Esaú, com um olhar raivoso, vai dizer que hoje mesmo, à noite. Ele explica que seu pai sempre toma o seu vinho antes de dormir, e que como ele não está enxergando nada, vai ser a coisa mais fácil do mundo. Ele ainda completa dizendo que eles só devem encontrar o velho sem vida no dia seguinte de manhã, e que assim... Ninguém desconfiará deles. E Bias e Akia ficarão chocados com o plano de Esaú. O primogênito vai dizer que assim que acabar com seu pai, ele finalmente vai poder usar toda a riqueza que ele tem direito. Aqui Bias comemoram dizendo que será festa todo dia. Mas eles logo são enxotados por Esaú. Dessa forma, o vilão espera o um momento certo de atacar o seu pai. A noite chega e o acampamento já está uma calmaria. Todos estão em sua tenda, inclusive Isaac. Sendo assim, Esaú, que ainda está na sua tenda, pega o frasco de veneno olha fixamente para ele, diz que chegou o momento e coloca no seu bolso. Após isso, ele sai da sua tenda e já aparece na tenda de seu pai. Isaac logo percebe que tem alguém na sua tenda e logo trata de perguntar bem desesperadamente quem é que está lá. Esaú pede calma ao seu pai e diz que é só ele, o primogênito. Isaac então vai dizer que se assustou. Esaú pergunta se seu pai já estava indo dormir. Isaac confirma e diz que ele já estava até indo tomar o seu vinho da noite. Esaú dirá que isso é perfeito. Isaac não vai entender nada, e vai perguntar o que é que seu filho disse, Esaú vai dizer que não é nada. Nesse momento, Esaú começa a andar em direção ao copo do vinho de Isaac para colocar o veneno. Mas o vilão só esqueceu de um pequeno detalhe, Uriel sempre ia todas as noites, ver como Isaac estava antes de ir dormir. E hoje não seria diferente. Uriel acaba chegando na porta da tenda. Mas ele escuta uma conversa e nem entra. Ele fica apenas espiando por uma fresta o que é que está acontecendo. Esaú não percebe a presença do rapaz e continua com o seu plano Ele pega o veneno e despeja ele todo no copo de vinho de Isaac Logo após fazer isso, ele diz que vai deixar o seu pai descansar Mas que antes, ele mesmo vai dar o vinho da noite a Isaac O patriarca vai ficar muito feliz Ele nem vai pensar em desconfiar de alguma coisa mesmo que essa atitude de Esaú não seja comum. Isaac, então, vai pegar o copo e tomar ele inteiro, praticamente numa golada só. Esaú vai abrir um sorriso ao ver o pai cavar a sua própria cova. Uriel vai estar acompanhando tudo e vai estranhar esse líquido suspeito que Esaú colocou no copo de Isaac. Mas ele, por enquanto, não vai achar que isso é veneno. Esaú então se despede de seu pai e vai saindo da tenda. Uriel então já logo corre para se esconder, mas acaba fazendo barulho. Esaú quando sai da tenda, acaba escutando esse barulho e vai olhando ao seu redor para ver se tem alguém ali. Ele até chega muito perto de Uriel, mas ele acaba desencanando e vai para sua tenda. Uriel então vai ficar matutando para saber o que é que Esaú colocou naquele vinho. Ele resolve dar mais uma olhada dentro da tenda. Quando ele olha, ele vê que Isaac já está deitado e com os olhos fechados. Uriel vai imaginar que Isaac já está dormindo. E por isso, nem vai desconfiar de nada. Ele apenas vai voltar para sua tenda. Mas Isaac não estará exatamente dormindo. No dia seguinte, todos do acampamento serão acordados com o grito de Rebeca. Ninguém vai entender nada do que está acontecendo, Uriel que foi acordado pelos berros da mulher, vai correndo para a tenda do patriarca, quando ele chegar lá, ele logo vai perguntar para ela o que foi que aconteceu, Rebeca então aos prantos vai dizer que Isaac perdeu a sua vida, Uriel vai arregalar os seus olhos e ficará chocado com a notícia. Ele vai perguntar como isso aconteceu. Rebeca diz que não sabe. Ela revela que ontem à noite, ela não estava em sua tenda. E que quando chegou, Isaac já estava dormindo. Ela continua dizendo que também foi dormir normalmente. Mas que quando tentou acordar ele de manhã, ele não acordou mais. Nesse momento... Uriel vai ter um flashback e vai se lembrar da cena de Esaú colocando um líquido no copo de Isaac. Dessa forma ele vai constatar que quem tirou a vida de Isaque foi Esaú. Ele então ficará com uma grande dúvida se ele conta ou não que foi Esaú que tirou a vida de Isaque. Após algumas horas, todos os preparativos para o enterro de Isaac já estão prontos. Todos estão presentes para sepultar o corpo do patriarca. Mas apenas uma pessoa não está presente. Essa pessoa é Uriel. Ele ainda está em sua tenda decidindo se ele conta ou não a verdadeira história. No enterro, Rebeca fica muito abatida com o acontecimento. Ela é amparada pelo próprio filho Esaú, que não está chorando e na verdade está tentando fingir um sentimento que não existe dentro dele. Ele então revela que vai tomar a palavra para dizer algumas coisas. Ele será bem falso. Na tenda de Uriel, o rapaz então acaba decidindo que ele vai contar toda a verdade. Dessa forma, ele sai da sua tenda correndo e vai para o velório. Ao mesmo tempo, Esaú começa a dizer que ele não está conseguindo suportar esse momento de dor. Momento muito difícil para ele. Ele então começa a falar todas as qualidades de Isaac. Mas chega um momento muito curioso na fala dele, que é onde ele diz que não faz ideia de quem possa ter feito uma maldade dessa. Mas ele será desmentido. Uriel chega no enterro e diz que ele sabe bem quem fez isso. Todos automaticamente se viram para ele e ficam esperando ele falar alguma coisa. Ele então revela que o culpado é Esaú. Todos os presentes darão um suspiro de choque. E Rebeca é a que vai ficar mais inconformada. Ela olhará para Esaú. Que já vai se explicar dizendo que Oriel só pode ter ficado maluco. Rebeca então vai dizer que a acusação que Uriel está fazendo é muito grave. Pergunta se ele tem como provar. Uriel então vai explicar toda a história da noite anterior e que ele viu Esaú colocando um líquido muito suspeito no vinho de Isaac. Esaú vai dizer que tudo isso é loucura e que ele só está inventando isso. Uriel então diz que ele pode provar. Ele fala para alguém revistar Esaú e que se eles revistarem, eles vão encontrar um frasco onde ele guardava o veneno. Uriel então vai explicar como é que é exatamente esse frasco. E isso acontece. Esaú acaba sendo revistado e eles encontram o frasco exatamente igual ao que Uriel descreveu. Dessa forma, todos ficarão extasiados. E Rebeca não vai saber o que fazer. Uriel então diz que Esaú vai ter que pagar pelo que ele fez, já que foi ele quem tirou a vida do próprio pai, tudo por uma birra. Rebeca vai ter que tomar uma atitude... Ela vai dizer que Esaú vai ser condenado à forca, por ter tirado a vida do seu próprio pai. Esaú vai até tentar contestar, mas ele logo vai ser agarrado por alguns homens e ser preso. Ele vai dizer que Rebeca é uma mãe horrível e que ela vai tirar a vida do próprio filho. Mas Rebeca vai rebater dizendo que na verdade, Esaú fez por merecer. No fim, Esaú acaba sendo enforcado e pagando pelo que fez com o seu pai. Infelizmente, Rebeca acaba ficando sozinha no mundo. Mas antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado de onde você está assistindo a novela. Até mais!